É uma superação, mas, né? É, mas é muito. Cara. É beleza, é muito. e você vê o mundo hoje é tão. Muito. As pessoas brigando por coisas tão banais, por. Por. É, mata por causa de celular, velho. Não é, é só. É, é também, óbvio. É mas, mas eu tô disputar. falando até numa questão mais filosófica, no sentido. Um coitadismo excessivo. Uhum. E os dois caras aqui, dois atletas, que pra mim, eu acho que onde um vocês mais devem sofrer, onde eu vou tocar no assunto agora. Acho que é toda a drama de um atleta. Fica a lição para quem tá do outro lado e quem fica reclamando da vida. Porra, veja isso, não sei o quê. Se você vai ficar reclamando, amigão, você não vai sair do seu lugar. Nem. Os é, caras tá? acordam seis horas da manhã aqui. Ó. Os caras não tem perna ou não se mexe a perna e não tá nem aí. Agora o drama, eu tô aqui balançando. Agora o drama, eu, <risos> é. Agora, o drama, eu acho que uma, eu, eu, e é isso que eu queria saber. E se vocês tiverem, eu quero que vocês enchem a boca para falar. Como é que vocês conseguem? Patrocínio? patrocínio como é que boa. é? É, ela, é ó. Peguei no patrocínio, ponto fraco agora. Né? Cara, hoje em dia, o é, é, que eu falo? Tem que é sorte. Assim, eu falo assim: sorte, você conseguir um patrocínio bom. Tem, tem atleta que tem várias conquistas e, e, e não tem um patrocinador bom. Entendeu? É, eu sou campeão paralímpico, o Pantera é vice-campeão paralímpico e a gente tem apoio. Quem entendeu? que apoia entendeu? vocês? Hoje. Eu queria Aprei muito falar que vocês mesmo. falassem das pessoas que ajudam vocês a, a trazer essas medalhas e, e a exercer a profissão de vocês, gente, que é ser é, atleta. A gente que é, para nós, hoje, uma diferença assim, para nós, atletas do alto rendimento e atleta tá começando, o que tá começando hoje tá, tá muito mais difícil do que nós. Nós Sim. temos que bolsa. Sim. Nós temos bolsa pódio, nós, nós tem a, a, a bolsa pódio, que é do, do governo federal, entendeu? e isso aí é onde é, como é que funciona essa bolsa pode você tem que medalhar é, no campeonato mundial você uhum. ficar entre os três e ir para uma final aí você prende essa recebe, bolsa você recebe uma bolsa é, um um auxílio bolso, é um auxílio ali de 12 parcelas no ano ah, então você todo ganhou, ano ganhou já leva um ano é você tem que aí todo ano você tem que tem, tem que tem estar que tá um entre os um três lá. entre os três do mundial você que recebe perfeito, um valor perfeito. quarto quinto sexto tem é um valor Hum, entendeu? Entendi. Então, cada posição é um valor. Aí, depois disso, é, eu tenho uma, uma bolsa também, que agora teve no meu estado do Mato Grosso do Sul, a Fundo Esporte lá, junto com, com o governo estadual, fez a, a bolsa paralímpica pra mim. Só eu e o atleta Ieltz do atletismo que, que tu não botou essa o cara, boca. meu, na parada? É que ele é do Parná. Né? Ele é de outro estado. É, sou de outro estado. Mas, é, pô, leva, mas muda o endereço, cara. É, eu, eu queria levar o negão pra eu lá. Leva é, o negão é, pra é, lá. Assim, Dá um é, comprovante de é, endereço. É, Rachar com o negão. Ah, o negão é na racha. Né? <risos> é. Mas, a... o quê? Lá, lá, lá. Ah, bom. mas é isso. Aí a gente tem esses apoios. Agora, é, patrocínio privado, particular ali, eu não tenho. Você não tem não também, entendeu? Pantera? Eu queria ter então, alguém que vier aí olhando nós. Por favor, Ionóide. Por favor, porra. 2024 então, que aí. Puta que pariu, bicho. Os caras são campeão, cara. E vai em tudo quanto é lugar, bota camiseta, boné, veste ah, a é, marca, é, né, Pantera? A gente Fala tem aí. assim, tem apoiadores que apoiadores que, que ajudam você, é, assim, ah, eu gosto de ser. A Copenhague, eu visto ela já faz quatro anos. Copenhague. Entendeu? É, Isso, marca de roupa. roupa. Isso, Isso, aí todo ano eu verso outro. tem quatro anos que eu visto roupa. Certo. Entendeu? Aí eu tô com essa empresa aqui da Real H. Que que é essa aí? Pecuária? Pode falar nutrição o nome, animal, eu quero que você animal, fale. Aqui, ó, nutrição animal, homeopatia de resultado. É, aqui, ó. Pecuária Forte, é, pro, Brasil, pro Brasil Forte, forte. como é que é o Pecuária nome? Eu vou H, falar o nome Brasil. aqui, tem que dar moral pro cara. Real é, Tem que do, do outro lado, do outro lado. Tem aí, que ó. dar moral. Real, Real H. H. É o amigo Denner, Rodrigo, doutora Tamara, lá da Real H. em Real H, Real. Real. É isso. Ah, Real H. Real H. H. Nutrição e saúde animal. isso. Homeopatia de resultados. Deve ah, ser. isso aqui é pelo Brasil inteiro. Que é uma empresa legal. muito grande. Que muito é bacana. é tá dando curso. Você não tem negócio de manejo? E tu, picando, sim, e tu Giovanni? E tu? Então, é, na verdade, para mim chegar onde eu cheguei hoje, meu, eu tive que passar por muita situação tipo difícil. É, cara. Que eu nem eu. Te... É, Falar que hoje não acorda 5, seis da manhã e nós anda 10 minutos. Fala a sua realidade, que você começou lá em... É, quando eu comecei mesmo, Andar tipo, de não ônibus. tinha apoio nenhum, meu. Nenhum, nenhum. Tipo, recebi um salário lá, do que é do minha deficiência. Então, eu gastava tudo no esporte. Imagina. Né? E eu, tipo, tinha que acordar 4 horas da manhã. Puta que pariu. Pegar 4 ônibus metropolitano pra chegar em Londrina. Né, que dá em torno de 60 é De Apucarana km. pra é, Londrina. Pra treinar... Dia. Canoagem. Canoagem. É, canoagem. Mas por que, que você decidiu a canoagem? Se você era da natação e mudou pra canoagem? É, é que, na verdade, como eu posso dizer hoje, não é a gente que escolhe o esporte. É o esporte que escolhe a gente. Ah. Né? Então, tipo, conheci vários. Tipo, já fui do atletismo, já ah. fui da natação e a canoagem que me encantou. Entendi. Perfeito, perfeito. E aí só tinha lá em Londrina. Só cara. tinha lá em Londrina, então quatro que a... busão para ir para lá. É, quatro busão para ir para lá. Aqui. Tá né? Então eu teve que fazer essa rotina durante quatro anos, meu. Tipo era de segunda a sábado, Caralho todo dia, todo dia. Velho. E teve época que o governo cortou meu auxílio, meu. E eu gastava meu dinheiro para ir de ônibus, meu. Você acredita que eu fiz uma carteirinha? Essa carteirinha demorava dois meses para chegar. Hum. E aí tipo eu conhecia todos os caras dos motoristas do, sim, do sim. ônibus. Sim, sim. Meu, quando eu cheguei sem carteirinha lá e sem dinheiro, os caras não deixou entrar, meu. Os caras sabiam que eu tinha direito porque, tipo, meu... Porra! Tô aqui tá sem tá, perna, tá, tá, tá, tá. Não tem como esconder a perna, não é, Ah, né? é, é. É. a perna pra pegar o ônibus gratis. E os é. caras não liberaram. Não liberaram, velho. Aí foi que passou um tempo, muitas pessoas me ajudaram, né? Então, o que eu sempre falo, meu, na, quando eu faço palestra e tudo mais, é que, tipo assim, as pessoas têm que apoiar muito a, a base, né? Porque Perfeito. é muito difícil ali. O né? começo Você, que é, é foda, né? Muito é. difícil. Porque você tem que tem às vezes você tem que gastar dinheiro que você não tem Sim. então é por isso que as pessoas hoje de atleta muito desiste Começa é. e não dá continuidade. Isso. entendeu? É, porque não tem apoio, não então, tem grana, o cara só se fode. Não é? Ele fala, eu vou largar, não tem a, retorno retorno é, vou tem largar a mão. retorno nenhum por enquanto. Hoje ele tem o pódio. Então hoje ele, com esse dinheiro, ele consegue passar o mês dele, tá construindo a vida dele. Não, mas vamos mas, arrumar mais dinheiro aí. Patrocínio, cara, patrocínio. Mas porra. nem compara o tanto que nós ganha em outros atletas aí que ganham, pff, Deus do livro, um salário deles, nós é. passamos o resto da vida tentando ganhar. Entendeu? Então, nem compara é. a diferença Não, mas que a é. gente tá pegando espaço aqui e dando oportunidade a vocês pra quem quiser. Apoia nós, até do em 2021. Vamos é. seguir, aí, pra é. seguir você, ó, pra entrar em contato com você, tá aí o arroba na tela, temos aí, produção. O campeão aí, só dá um grito Matt lá, vai falar com a minha aí. assessoria. Aí, ó, Pantera Negra, Nossa, tá aí o arroba. É Giovanni Vieira. Giovanni Vieira, oficial. E o cowboy tá aí, ó, Rufino Peão. Vamos, vamos, vamos abrir o olho, né, galera? pô então, é... Dois caras fodidos representando que é? É que o se... Brasil, caralho. É. Se Deus quiser, vão estar tá lá defendendo a nossa bandeira lá, que nós na água, nós somos muito cobrados demais na água, nós estamos tá treinando lá, é o, é o nosso treinador, é a confederação. Vocês treinam aqui da na, na U.S. você falou, na, na, na da USP? Na, eu treinei na Raida USP quando o CTR lá, agora nós estamos tá na cidade de Ilha Cumprida. Isso, o Litoral Sul. Agora é o treinei Litoral é Sul sul. isso tá. aí. Isso, onde nós temos uma ah, parceria. vocês moram aqui no Litoral Sul? Isso, temos uma parceria lá com a Caída Cumprida, com a cidade, com o município e com a Confederação Brasileira de Canoagem e junto com o CPB, que aí mantém lá esse núcleo tem, tem três núcleos, tem em São Bernardo e acho que, é... Itajaí e Santa Catarina Itajaí e Santa Catarina Itajaí, é e o time Entendeu? são quantas e tem, pessoas? E tem uns atletas que tem em Curitiba também com o professor Cleverson lá Acho que em time mesmo da seleção, acho que é oito, se não me engano. Oito, oito atletas. É, são as categorias 8. que já são classificadas para ir para fora. Oito atletas. Já. É isso, é. Uhum. isso, E o Paralímpico treina separado, tipo assim, o Isaías não tá no mesmo lugar? E o Ele já tem outro polo de canoar, ah, é, que outro é na Lagoa Paulo. Santa. Isso. Que lá treina ele, o Agora Jack. é O Gão de Viga, Minas? Minas Gerais, Minas, né? Minas? Minas Gerais? Acho que é, assim é. Acho é. que é, Minas Gerais, Lagoa São Aí treina. São... Também vive só em concentração? É só... Sim, é, é, é, é. Tem que isso viver é. com. Mas o um ano inteiro, não tem uma é. trégua, não tem férias, nada? Lá temos uma trégua. É, de um ué. meizinho, ele teve um mundial. Ah, o mundial em agosto, ainda ficamos até setembro, setembro e meio, outubro, voltamos a treinar de novo. Entendeu? Então a gente tem que estar sempre, porque manter o corpo bem, manter o físico legal. É porque é um esporte que exige então, muito, é, né, Exatamente, exige muito, ser ali. o atleta é. de alto rendimento, você é 24 horas, ser é atleta, você é o ano inteiro, 365 anos do dia, nós temos descanso, nós não temos vagabundagem, entendeu? Então, a dedicação sua, a disciplina, é o dia inteiro ali, nós tá aqui, nós tá sabendo a hora de nós comer, a é. hora de nós chegar embora, dormir, não. Entendeu? Picar a mula logo embora, estar tá embora. Então, tudo, e <risos> chegar lá em casa, amanhã tem treino de novo para o cedo. E vai ficar as, as boas histórias que nós fizemos aí. Isso que motiva nós a tá estar vindo aqui. Agradece a oportunidade de estar tá recebendo nós Pô, aqui imagina, Falando o nosso esporte. Uma honra falando gente. nossa canoagem. Eu recebo muita mensagem, eu vou ler muita mensagem, de pessoas que querem praticar a prática do esporte, querem sair, querem ter uma vida além do que ele do cotidiano dele. Eu fui dar uma palestra num colégio. Lá, um aluno falou pra mim, falou bem assim: Fino, Eu também quero ser alguém na vida. Cara, o que, que eu vou falar para uma pessoa dessa? Mostrar para ele e faz isso, faz aquilo. Eu fui na Amazônia, em Manaus, subi 70 quilômetros do rio acima, porque os índios queriam conhecer eu. Que do caralho. Entendeu? Eu fui lá esse dia. É lógico? Falou, como é que ele sobreviveu a tanta merda? Porra. E eu fui lá, biscoito. que remédio indígena dela Eles, eles queriam remar comigo lá. Isso eu achei assim, maravilhoso de ver essa. Eu ir lá, conheci uma cultura dos índios, a raiz nossa do, do, do Brasil. Que demais. O cara, cara. perguntou assim: filho, você é alérgico com alguma comida? Você tem restrição com a comida? Eu falei assim: eu tenho. Eu só não quero comer aí o que eu tô comendo aqui. Eu quero comer a comida típica daí. Fiquei lá dois dias comendo só peixe frito e. Formiga! E, e formiga que tinha suco dos mais natural possível. Entendeu? Que louco! Então cara. isso pra mim foi. foi assim, isso é um presente que o esporte me deu. Amizade com pessoas, bolas, seja. Eu tava conhecendo Porra o negão aqui. Caralho, então, Isso... É o esporte que me trouxe pra mim. Eu vou contar isso lá em casa, tá querendo aí quando chega lá. Gente, eu tive com bola. Tive, Não é? Fui lá no programa, o é é, povo assistiu nós. É. Cara, isso porque é um exemplo de motivação aquelas crianças que estão lá na greba, IA igual eu, que tem sonho também, que estão tá no, no, no, numa quebrada, né, Negão? Tem muito pessoas que sonha também. Tá, chegar um negão, chegou negão. Vê, você vem dando uma quebrada mesmo? Sim, sim, vem de é uma periferia. Então, uma periferia. Da sim. onde mesmo que você falou é da, da lá do Car... Paraná, né? É,